Magos e magas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Speed Art. Dessa vez, vocês votaram lá nos stories do meu Instagram e pedi que tivessem 87 interações ou mais. Depois eu contei e tiveram 86, cara, não acreditei nisso. Mas tudo bem, vocês venceram, é super merecido. E de todo jeito eu ia produzir esse conteúdo mesmo, então vão fingir que deu tudo certo. Eu agradeço se você puder deixar exatamente agora o seu like, isso daí é muito importante pra mim. E até o final do vídeo, pense em um comentário interessante pra gente estar tá debatendo, conversando aqui embaixo. Mas é isso, eu espero que você aproveite bastante.

Thank mm -hmm. you.

Galera, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha aproveitado e aprendido bastante comigo. Não perca sua oportunidade apoiando, deixando aí o seu like e também um comentário sobre esse vídeo ou então sobre conteúdos que eu posso estar trazendo para o canal. Então eu fico te aguardando e a gente se encontra então no próximo vídeo.